Olá, aqui é o Dr. Rocha e nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito do que eu considero o maior erro da nutrição, da história da nutrição e da medicina de todos os tempos. O maior responsável por essa geração de doenças terríveis para o seu corpo, por essa epidemia de obesidade e sobrepeso que assola homens e mulheres do Brasil e no mundo, por essa epidemia de diabetes, por epidemia de pressão alta, de câncer e muitas outras doenças, que foi a criação da pirâmide alimentar pelo governo dos Estados Unidos na década de 70. Esse é um assunto que eu converso bastante. Eu converso muito com as minhas pacientes e também com as minhas alunas. Pacientes de consultório, alunas do, dos cursos que eu dou pela internet, projeto Mag em Sete semanas, do livro digital Emagreça com o Dr. Rocha Livro eletrônico, emagreça com o Dr. Rocha Conversa bastante, por quê? Porque isso aqui é o que está adoecendo Seus amigos, sua mãe, seu pai, seu filho Hoje nós temos uma epidemia de obesidade infantil Por conta da criação da pirâmide alimentar Costumo chamar que a pirâmide do mal, por quê? Porque ela não foi criada por cientistas, por médicos, é... Vamos dizer assim, amparados pela boa ciência. Isso aqui foi criado por políticos. Políticos mesmo. Eu, particularmente, eu não acredito em políticos, eu não confio neles. Eu acho que você também não. E esses políticos tinham interesse, apenas interesses próprios, interesses escusos. E a pirâmide alimentar, coloquei até uma caveirinha aqui. Ela adotou como base da alimentação os carboidratos refinados. O que é isso, doutor Rocha? Trigo, açúcar, sucos de laranja concentrados, sucos de frutas concentrados, é, pães. Adotou isso aí como base, como maior parte da alimentação dos norte-americanos. E a partir da década de 80 houve lá uma explosão de obesidade, de sobrepeso. Isso não é novidade. No Brasil aconteceu um pouquinho mais tarde, mas infelizmente nós copiamos tudo deles e isso aí trouxe uma série de problemas, especialmente para a saúde da população brasileira. Então assim, é, a pirâmide alimentar eu chamo de pirâmide do mal e infelizmente, olha que loucura, infelizmente hoje, até hoje, nutricionistas e médicos que deveriam estar mais atualizados ainda estão adotando isso aqui. Se você pegar, olha só que loucura, se você pegar um livro digital que é Sociedade Brasileira de diabetes, isso mesmo, de médicos que deveriam estar alinhados com a boa ciência Pegar lá a alimentação, o manejo com o que eles fazem da alimentação dos diabéticos Eles dão, até hoje, um pão integral para diabéticos Isso é loucura! Pão integral você não deve comer nem estando saudável Quanto mais estando diabético, se você quer emagrecer estando com sobrepeso Sobrepeso e diabetes, obesidade e diabetes andam igual um casal, andam juntos 85% dos diabéticos são obesos e boa parte de quem é obeso desenvolve diabetes tipo 2. Então, entendo o seguinte, infelizmente a medicina brasileira e a nutrição brasileira está muito atrasada. são poucos profissionais que estão alinhados com a boa ciência. Isso aqui você deve ó, abolir da sua vida. Nós devemos buscar o que eu chamo de alimentação estratégica. Eu coloquei aqui, Alex, alimentação estratégica, a base da pirâmide, deve ser bem diferente. Deve ser de o que eu chamo de gorduras saudáveis são aquelas que os nossos bisavós, nossos avós comiam são alimentos naturais alimentos naturais ovo por exemplo é um exemplo óleo de coco alimentos funcionais alimentos diversos alimentos que previnem diversos alimentos que tratam doenças não que vai te adoecer como essa pirâmide alimentar então, adote uma alimentação estratégica. Se você quiser conhecer mais, se você quiser dar um passo além, e quiser conhecer mais de um método para você emagrecer e para você permanecer magro ao longo da sua vida, reverter de vez obesidade, reverter de vez esse sobrepeso, esses quilos a mais que estão te incomodando, eu quero te apresentar o meu best-seller, meu livro eletrônico Emagreça com o Dr. Rocha. Aqui em algum lugar desse vídeo é só você clicar, que tem uma apresentação especial lá, onde eu mostro passo a passo. Eu mostro como você pode, de forma totalmente segura, de forma totalmente saudável, alinhada com a boa ciência do emagrecimento, prevenir e tratar sobrepeso e obesidade, reverter, emagrecer e permanecer magra ao longo da sua vida. Essa é a minha missão como médico, trazer saúde para você e para a sua família. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.